Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meu querido irmão e irmã, em Cristo Jesus. Amados, hoje Deus quer falar com você. Meu amado, seu dia foi um dia de luta. Quero te dizer que Deus vai te dar a vitória. Meu irmão, não fica com cabeça baixa pelas lutas que você está passando. Deus te amou para ser forte e não fraco uma pessoa que só vive reclamando da vida não adianta meu irmão ficar murmurando você tem que levantar a sua cabeça e clamar por deus através da sua oração fazendo leitura da palavra buscando de deus resposta e tenha fé que o espírito de deus vai te responder meu querido irmão e minha irmã aleluia ouve me dita neste versículo que deus está te dando a resposta alegrar esse jovem na sua mocidade seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude glória a deus siga por onde o seu coração mandar até onde a sua vista alcançar mas saiba que todas essas coisas deus o trará a julgamento e no capítulo 11 no verso 9 não acumule para vocês tesouro na terra onde a traça e o ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus, no capítulo 6, no verso 19 a 21. Aleluia! Glória a Deus! Amém?